Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Gente, esse vídeo ele é para ser breve, tá? Eu juro que eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Então, antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo e o nosso canal com seus amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube e chegar nos 100 mil inscritos que é a nossa meta, tá bom? Galera, eu tô trazendo aqui pra vocês as informações novas, não são muito novas, não são muitas informações sobre Resident Evil No Escuro Absoluto, que é a série de animação que vai ser distribuída pela Netflix, mas que está sendo produzida pela Capcom e pelo estúdio TMS Entertainment, tá, gente? Bom, primeira coisa, é, saíram duas novas imagens, tá? Essas informações, essas duas novas imagens e as informações novas foram trazidas no Twitter pelo perfil NX on Netflix, tá? Que é um perfil mais geek da Netflix, né? E aí eles trouxeram essas duas novas imagens, uma do Leon e uma da Claire, que agora a gente consegue ver muito melhor o visual deles, porque no trailer que eles mostraram, aquele teaser trailer, tava muito escuro, então não dava pra ver muita coisa. Até o pessoal tava falando muito que a animação não tava legal e tudo mais, sendo que era só um teaser trailer e tava mega escuro, não dava pra ver muita coisa. Então agora nessas novas imagens a gente tem uma, uma visão muito melhor do rosto dos personagens, da aparência deles, tá? A Clara, ela tá usando uma roupa, se não for a mesma, muito parecida com a roupa que ela usa no Resident Evil Revelations 2, que é a sua característica jaquetinha de couro vermelha, e uma camisa, que é a roupa que a gente vê muito ela usando ali no Revelations 2 também, junto com a Moira, né? Esse jogo, ele se passa em 2011, e o epílogo dele é em 2013. Já o Leon, ele tá com uma jaqueta de couro muito parecida com a que ele usa no Resident Evil 6 e também no Resident Evil Vendetta, tá? Então, talvez seja um visual que ele já adote ali como um agente do governo americano pós-Resident Evil 4. No The Generation ele também tá com uma jaqueta, só que é uma jaqueta mais marrom e a partir do Resident Evil 6 ele adota um visual mais Jaqueta preta mesmo, né? Tanto que no Vendetta ele está com uma jaqueta preta. E eu acho que esses dois visuais dos personagens já meio que são característicos deles. O Leon tá até com uma blusa azul por baixo, porque azul é a cor característica do Leon, enquanto que vermelho barra rosa são cores características da Claire. Começou como um rosa no Resident Evil 2 clássico, e hoje já é mais voltado para o vermelho, que foi também a partir do cor de Verônica. E no Resident Evil 2 Remake, ela também está usando uma jaqueta de couro vermelha, com o símbolo Made in Heaven atrás. E aí eles disseram o seguinte, gente, nesse post oficial, Vou ler aqui a tradução do post pra vocês. Quando incidentes biológicos saem de controle, somente um par de matadores veteranos de zumbis podem resolver o problema. Resident Evil Infinite Darkness, que né, pra nós aqui vai ser no escuro absoluto, é uma nova série original que se passa no universo, no canon, eles usaram a palavra canon da clássica franquia de survival horror da Capcom, chegando no próximo ano. A gente já falou sobre o que é o canon em um glossário, vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês verem depois. Mas, basicamente, o que não é tudo aquilo que é oficial, tudo aquilo que conta para a história dos jogos, que é a história principal que a gente tem. A gente tem outros universos, os livros da Steve Perry, uh, os filmes do Paul Anderson e tudo, mas esses não são canônicos para a série de jogos, que é a série principal, é a história principal que a gente acompanha, né? Assim como os filmes de animação também são canônicos, agora essa série de animação também vai ser canônica, ou seja, complementa o universo dos jogos. E se for seguir o padrão dos filmes de animação anteriores, deve ser uma prequel pro Resident Evil Village, tá? Eu fiz um outro vídeo também falando sobre os filmes de animação, então também vou deixar nos cards explicando onde que eles entram no canon dos jogos, então depois dá uma olhadinha lá, tá? Porque tá bem informativo e basicamente é isso, né, gente? Eu quero saber de vocês aí nos comentários o que, que vocês acharam do visual do Leon e da Claire, dá uma olhadinha aí também nas imagens, tá? Com calma aqui no vídeo. Comenta aí embaixo que eu quero saber o que, que vocês acharam. E não esqueçam de apoiar a gente ou no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de um R$1,00 no cartão de crédito por mês, tá? Sendo membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botão Seja Membro a partir de 2,99 por mês ou sendo um sub lá na plataforma roxa, né? Que rima com Switch cujo link estará na descrição, também vou deixar no primeiro comentário fixado. Você pode assinar o Amazon Prime e ser um sub a partir de 9,90 por mês e ainda ter todas as regalias que o Amazon Prime oferece, tá bom? Beijo, galera! Desculpem o vídeo acelerado, mas é isso aí. Tchau!